O próximo pré-requisito é paciência, né? Ter paciência, quer dar tempo ao tempo. Quando você toma um remédio, né, um antibiótico, é sete dias. Tá então, se tomar o primeiro dia, ele tem que saber que. Né, eu peguei COVID. Para mim, ela foi leve, foi, né? Mas <risos> fiquei com medo. Então, é maior Dificuldade era ficar trancado, ficar preso, não querer sair, entendeu? Aí eu mexia no computador. Daqui a pouco eu deitava, daqui a pouco eu levantava, daqui a pouco, dentro do quarto. E eu aprendi com isso a ter paciência, né? Tirar a ansiedade. Então, você, junto com esse relacionamento que você quer melhorar, que você quer viver melhor, tá? tem que tirar a ansiedade. Ansiedade de que seja logo, né? que outra pessoa mude rápido, que eu volte a, a, a, rapidamente a me dar bem com essa pessoa. Tem que tirar isso, tem que dar tempo ao tempo. Você talvez esteja preparado e esteja com vontade de realmente já estar vivendo num relacionamento melhor. Mas às vezes a outra pessoa tem muitas coisas para digerir. Tem tantas coisas, às vezes dá mais do que você, ele está com mais mágoa, está mais ferido do que você. Então, tempo ao tempo. Tempo ao tempo, paciência, vai devagar, tem né, alguns ditados, devagar se vai ao longe, quem tem pressa come cru, então, vai devagar, paciência, você está fazendo a sua parte, você está buscando melhorar isso, e não interessa com quem? Então, né, às vezes, eu vejo hoje muitas pessoas com filhos drogados, com filhos mal criados, que, entende? Tempo ao tempo, Paciência, mas aplique as outras regras anteriores. Grande abraço!